Bom pessoal, consegui buffar aqui o máximo que deu A vida foi para 739 Consertei a armadura que Ela estava em 80% E provavelmente isso também Deu uma ajudada aí na, na derrota E agora a gente vai ver aqui ó, Alcance de tiro, a gente aumentou mais um Passo rápido Treinamento E um após gol Esse foi o máximo de bônus que deu Encheu a comida aqui Não quero perder mais tempo com isso Então vamos logo lá e agora eu mato esse daqui. Esses dois aqui provavelmente vão levar dano meu. Morreu. Ainda bem. Bom, eu sei que eu posso ficar tranquilo. Três rounds perto dele, tá? Ele não vai utilizar a bomba por pelo menos uns três rounds. Mas eu tenho que aproveitar. Na verdade, eu tenho que matar esses bonecos. Eu não posso deixar muitos bonecos vivos. Porque os bonecos eles vão acabar com a minha vida, cara. Eu vou ficar aqui, acabando com esses bonecos. Porque senão eles vão me detonar. Vem pra cá. E eu vou matar esse daqui. Ele tem 900 de HP. Quer saber? Dá pra fazer isso aqui, ó. Com a pistola, ó. Dois. Ó. Deu pra economizar aí PA, hein. Deu pra economizar PA bastante. Boa. Melhor do que, eu, do que eu pensei em fazer Eu ia atirar nele com a minigun Esse aqui morreu com o contra-ataque da pistola Nossa, tomamos dano Esse aqui morreu com o contra-ataque da coruja, provavelmente Nossa, a, a armadura quase zerou aqui, hein Eu não vou vacilar Eu não vou ficar dando dano nesse cara Eu vou matar os bonecos de neve Ó, eu já ia fazer cagada, hein Mano, que porrada aqui. Ai, ai, tá muito ruim isso aqui. Cara, eu acho que eu vacilei usando a aqui. Era pra eu ter usado a pistola. Eu não vi quanto de vida o boneco tinha. Eu fiz na cagada aqui, na doida. Beleza, tem dois bonecos vivos. Se eu vim pra cá, eu acho que eu consigo matar os dois. Deixa eu ver. Não dá. Mas vou matar pelo menos um aqui. Matar aquele boneco. E agora a gente aproveita aqui pra tirar uma casquinha, né? Tiramos uma casquinha do boneco de neve radioativo. Morreu. Obrigado, Péuz Níquel. Pelo menos pra isso tu serviu. Hum, o cara me mandou a bomba radioativa. Fudida aí lá, levarem. Desgraçada. Tô, tô, tô mudando pra caramba cuidado aqui, eu não posso deixar acumular bonecos, tá? Não posso deixar acumular bonecos. Quanto de HP esse cara tem? Boa, dois tiros de pistola mata. Batamos. Vamos torcer para esse aqui também morrer. Eu não olhei quanto, quanto de HP ele tinha, tá? Bom, tem um PA sobrando. Vou tirar uma casquinha. Um P, acho que não vai me fazer diferença. Ai, cara, por favor, não me matem, não me matem. Era pra eu ter vindo bufado desde a primeira, cara. Todo bufado aqui, cara, é a melhor opção. Bom, eu vou matar esse cara. Vou fazer isso realmente, vou matar ele. Eu não vou deixar ficar acumulando boneco aqui, porque senão eu sei que eu vou me foder. Né? E agora eu vou me mover, porque quando eu me movo, eu tenho um bônus de esquiva. Fui curado, minha armadura tá completamente cheia. E agora eu tomei um porradão. Temos aí dois bonecos de neve, três, quatro bonecos de neve. Tem um de mil HP. Vamos tentar utilizar a pistola. Dois tiros de pistola, matou. Vamos ver se eu consigo utilizar a pistola nesse aqui também. Aqui que E deu. Então a gente consegue ainda tirar uma casquinha do cara. Mano, a minigun... A minigun... Eu trouxe a minigun de vacilo então. Porque a pistola tá sendo muito mais efetiva que a minigun. Porque a minigun, ela gasta muito PA, cara. É jogando e descobrindo, hein. Bom, agora não dá pra vacilar, cara. Eu acho que eu posso até conseguir matar ele. Mas eu vou. eu vou ter paciência, tá? Eu vou ter paciência, eu não vou ser é, ansioso. Vou matar logo esses bonecos aqui. E vou jogar com segurança. Vou jogar com segurança. Não dá pra gente acertar ele, então a gente encerra. Beleza, tô mudando pra cacete. Agora eu posso tentar, né? Tem quatro bonecos no mapa, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Um. Dois. Tem dois P.A.s aqui. Ah, conseguimos. Conseguimos, cara. Então era pra gente ter matado ele logo no último round, hein? Ou se eu tivesse focado nele desde o começo, será que eu... Eu acho que eu não chegaria nem a morrer, cara. Mas aqui é, é a primeira vez que eu tô jogando e. E é isso, cara. A gente vai jogando e aprendendo. Ganhamos! Caralho, olha o cavernas aí comemorando, cara. Vocês vieram, e ah! Nossa magia foi liberada. E eu tinha, eu, eu tinha que ter certeza que você não estragaria tudo. É, queria dizer obrigado por restaurar nossa magia. O que está acontecendo? Ó o Papai Noel aí, normal. <risos> Você se transformou em. Depois conversamos, parceiro. Depois daquela grande descarga de magia, esse lugar está começando a desmoronar. Vamos pegar Pels níquel e dar o fora. E agora é Papai Noel, não? O que tá chamando ele de Pels ainda? Mano, finalmente, cara. Finalmente conseguimos tudo. Conseguimos matar todos os boss. Olha só. Saco do Papai Noel, eu ainda não ganhei? Tem outra missão. Está tudo pronto para a batalha contra Frost. o Mago Nelson está esperando meu sinal para me enviar o esconderijo dele. Ué? Bora ver aqui. Ah, eu tenho que ali. Um show, um concerto. Amigos, não sei o que dizer em minha defesa. No começo, eu só queria o melhor. Mas depois. Quanto ao que aconteceu depois, eu não tenho desculpas. É sempre assim, amigão. O que importa é que você voltou. Não, não importa que você voltou, tá? O que ele fez tá feito escragou, escragou tudo, cara Pessoas morreram por causa dele Todo mundo está sempre dando desculpas Mas quem vai consertar as coisas? O Natal vai chegar sozinho, sem o Papai Noel? Temos muitos Papais Noéis Isso mesmo, para as pessoas comemorarem o Natal Temos que reconstruir muitas coisas só não acho que o Papai Noel está em condições de fazer isso agora. O que você quer dizer com isso? Você fez um bom trabalho cuidando de minhas responsabilidades esse tempo todo. Definitivamente melhor do que eu. E o São tem razão. Só sirvo para a aposentadoria agora. Mas só por um ano. Vamos te ajudar, parceiro. Não acredito que estou dizendo isso. Mas chega de negócios. Merecemos nossa própria festinha. Temos muito o que comemorar. Isso é certeza. Beleza, vamos comemorar. E depois voltamos ao trabalho. Vocês todos adoram festas, mas como sempre, sou eu quem tem que fazer as coisas. Seja como for, Feliz Natal. Feliz Natal. E aí, missão concluída. Ganhamos aqui a parada. Sacra Papai Noel. Ó. Oh. As festas foram salvas. Você frustrou os planos do praiçoeiro Frost. Em todos os desertos, as pessoas estão celebrando o novo Papai Noel. Mas o evento festivo ainda não acabou. Seus novos amigos estão restaurando as festividades e eles estão contando com a sua ajuda. Obrigado por participar desta aventura festiva. Esperamos que o ano novo traga muita felicidade e riqueza a você. E vai tomar no cu, paguei Caguei pro... pro Natal. Beleza, mano? Agora vai dar pra gente fazer o nosso vídeo de review dos itens. E vai dar para a gente fazer o vídeo upando até o máximo o nosso nível de noel. Eu não sei quantos biscoitos precisam, mas a gente vai descobrir agora. Enfim, segunda parte aqui do vídeo da batalha contra o último boss finalizado. E até o nosso próximo vídeo aí, onde vamos fazer a review dos itens de natal. E a gente vai upar o nosso nível de noel até o máximo. Então, valeu pessoal, até a próxima. E usa meus erros e usa meus acertos pra adicionar sua gameplay e, cara, se tiver difícil pra você, tenta de outra forma. Se não der de um jeito, tenta de outro Vocês viram que a primeira vez eu tentei, eu tava sem buffs, eu tava com a armadura em 80% e coisa e tal. é É isso, cara. Você vai, você erra, você volta, muda e vai de novo. Até você conseguir ou até você desistir. Valeu, até mais. Aí, ah, não se esqueça, curta o vídeo e se inscreve no canal. Valeu.